Oi gente, o tópico de hoje é Eu sei quem é a minha chama gêmea, mas ela não ela ou ele não quer estar comigo. Então, uh, não é fácil, ok? Nunca foi fácil, é a coisa mais difícil que há. Como vai? É a primeira vez filmando nesta câmara. Desculpem-se eu não consegui focar na minha cara. É, a gente comprou uma câmara profissional para fazer vídeos e estou a dizer isso para vocês porque a gente está mesmo dedicado para fazer vídeos. Espero que vocês gostem da câmara. A gente estar, ou querer estar com a nossa chama gêmea, mas não consegue por motivos que não são os mais importantes ou então motivos exteriores, não são motivos que vêm do coração, é algo que a gente tem que mudar aqui. E existem vários, vários motivos porque a gente não consegue estar com a nossa chama gêmea, e mesmo que você já conheça a sua chama gêmea, mas não consegue estar com ela, um dos motivos é doença. Eu queria falar disso uma outra vez, mas pronto, paciência. Esta vai ser a, a vez que eu vou falar. Isto vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal sobre os motivos da gente conhecer a nossa chama gêmea, mas não poder estar com a nossa chama gêmea, porque existem motivos exteriores. Então, um dos motivos é a doença. Nós fazemos terapias de energético para restaurar os chakras das pessoas que vêm ter connosco ou então fazemos sessões, consultas, né, de, de, você já sabe, sobre a, a leitura de ativação da sua Chama Gêmea. É, é espetacular, cada pessoa que vem ter connosco, seja portuguesa, brasileira ou inglês, a gente consegue sempre um, dar conforto e dar entendimento. E, guiar a pessoa para fora dos problemas, e então não é fácil, mas eu quero dizer para você que você está, você não está perdido por completo, existe uma solução e a gente tem que seguir essas soluções senão nós não conseguimos resolver nada. Doença é uma das coisas que, um dos motivos que já apareceu nas nossas consultas e também a gente vê um, pelos, nossos, pelos comentários que a gente recebe no nosso canal que às vezes e esse é o motivo que faz com que você e a sua chama gêmea não conseguem estar mais juntos não é o fim do mundo mas tem essa coisa tem esse motivo né que é doença que existe ou em você ou na sua chama gêmea ou em algum familiar uh, seja família ou amigo, ou se calhar a sua chamada gêmea está com alguém que, tipo, ex-mulher ou ex-mulher ou ex-marido, que tem uma doença e tem que estar perto do marido ou da mulher até que a doença desapareça ou que as coisas se resolvam. A minha resposta para isso é: você já escolheu o que você quer para a sua vida. Você já escolheu. Você não está aqui na Terra a tentar decidir o que fazer. Você já escolheu, já tomou decisão, antes de vir para a Terra. E o que você está a querer tentar descobrir agora é entender a sua decisão. Portanto, remova o peso dos seus ombros de que você pensa que está perdido, perdida e que não sabe o que fazer. Você já, já decidiu, você já decidiu. Se tiver várias decisões a fazer, isso é uma ilusão. Porque você já decidiu. Logo, a decisão que você vai tomar é a decisão que você já sabia que ia tomar. É, como se fosse, é, como, é quase como se a gente já tivesse o nosso destino predestinado. Porém, não é realmente isso. Não é exatamente assim. A gente consegue uh, sair da confusão, basta... Se lembrar de que a decisão que a gente está prestes a tomar, nós já tomamos, Nós já tomamos. Só estamos aqui para tentar entender. Se você quiser mais informações sobre isso, sobre o que eu falei agora mesmo, visite o filme Matrix 2, que o Neo e a Oráculo têm uma conversa sobre isso. Se você for jovem, você não conhece o Matrix. Mas se você já tem maturidade, talvez já assistiu esse filme. Talvez o filme 1, um, mas não o 2 e o 3 e por aí fora. O filme 2 fala exatamente sobre isso, que a gente já tomou a nossa decisão e só estamos aqui para entender a nossa decisão. Logo, agora que isso já saiu da nossa frente, é? vamos agora tentar descobrir o que fazer sobre o assunto. Nosso, nossa chama gêmea, por exemplo, tem uma doença não a minha. Sempre que eu faço vídeos, não é sobre mim, nem sobre a pétia. É sobre você. Porque tem muita gente, muitas pessoas que começam-me a enviar mensagens e a dizer olha, não sabia que você fez isso ou que você fez aquilo. Eu não fiz nada, eu continuo mesmo. Às vezes acontece coisas na minha vida, mas não tem nada a ver com os vídeos. Os vídeos não é uma representação daquilo que a gente é, mas a gente aprendeu muita coisa durante a nossa vida e a gente a expõe aqui nos vídeos às vezes a gente tem um download uma ideia no momento de agora mas não é que a gente está a passar por isso ok não se esqueça disso logo o que fazer para resolver isso né se sua chama gêmea ou você tem uma doença qualquer e que você e que está fazendo você não conseguir se juntar Faça o que está no seu coração. Quando você não consegue usar a sua cabeça porque está perdido, ok? Está perdido, perdida de tantos problemas, de tantos, tantos pensamentos. Se você for daquelas pessoas que não consegue usar a intuição, eu sugiro que, ou você use o seu coração logo de manhãzinha, os cinco primeiros minutos de manhãzinha, o seu coração está sem pensamentos. Está limpo. Faça uma pergunta antes de dormir, acorde com essa pergunta, nos primeiros cinco minutos o que é que você sente no coração? Se você sentir paz, se você sentir alegria na resposta que você obteve, você tem que seguir em frente. Se você obteve a resposta que é melhor parar com isso tudo, não sei o quê, então obedeça. Se você não conseguir usar essa técnica, ou mesmo usando essa técnica, você ainda tem dúvidas, então eu sugiro que você uh, espera que a situação se resolva. Não tome decisões uh, extremas. Também pode nos contactar a minha pet a gente ajuda bastante as pessoas. Uh, uh, Existem tantas coisas que estão dentro de, da, nossa, da nossa pele da nossa alma, que basta a gente repetir as palavras ou desvendar e a gente já sabe o que fazer. Ou então, se você não tem meios de nos comunicar e não, tem, uh, não sabe o que fazer e está perdido e precisa de uma resposta agora neste vídeo, então eu sugiro que você limpe e se conecte com os códigos perdidos da sua alma, que está no e-book que a gente escreveu, que é... Uh, Renovando o modelo da sua chama gêmea. ok? Está na descrição em baixo o um e-book e o um, um meio de comunicação para a gente fazer uma consulta. E também não perca os próximos vídeos da série que a gente está fazendo, que conheço a minha chama gêmea, mas não podemos estar juntos. Existem muitos motivos e eu vou, repetir, eu vou continuar os motivos, vou fazer uma série, vai ser espetacular. Obrigado.